Nesse Shabá, quem tem uma palavra para compartilhar com a gente é o Eduardo lá em Mateus 18, do verso 1 ao 5. Naquela hora aproximaram-se de Deus os discípulos, perguntando, Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Essa palavra se parece bastante com uma que tinha dois discípulos, um tentando sentar à esquerda e outro à direita no reino dos céus, do lado de Jesus. Mas ele falou que bem-aventurados eram aqueles que serviam as pessoas e eles, em vez de quererem ser maiores, deviam querer servir as pessoas, em vez de se sentar ao lado dele. Essa palavra tem uma referência interessante também lá no Evangelho de Tomé. Jesus disse que a gente vai se tornar como as crianças quando a gente fizer de dois igual a um. Não fizer distinção entre homem e mulher. Quando o de cima for como o de baixo e agindo dessa maneira, a gente vai se tornar como as crianças. A criança não está preocupada se uma pessoa é o chefe e se a outra é o escravo dela Ela não vê distinção entre sexo, se uma pessoa é lésbica, a outra é heterossexual, a outra é sei lá o que Então a criança ela olha para as pessoas e ela vê pessoas ela não fica fazendo distinção, ela não fica separando as pessoas, classificando elas, dizendo que esse é melhor, que eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. A criança ela é mais simples nesse sentido e ela convive com todo mundo. E ela não fica julgando, né, condenando ninguém, porque para ela as pessoas são como ela mesma. É diferente de pessoas adultas que, por exemplo, ficam ali todas suando quando vê uma pessoa muito importante, que tem muitos diplomas e que tem muito dinheiro. A criança ela olha e ela vê uma pessoa normal como todas as outras e essa é a verdade. Essa é a visão de Deus sobre todos nós. Então a criança ela tem um alinhamento muito maior com as coisas do reino celestial do que as pessoas que são formadas a ficar classificando as coisas, classificando as pessoas. Essa palavra acaba tendo um pouco a ver com o batismo Porque uma pessoa batizada Ela é limpa dos pecados E se arrepende e deixa tudo para trás E após o batismo ela renasce pura Que nem uma criança Uma criança é pura porque não sabe de nada Não se preocupa com nada E após a pessoa ser batizada Ela deixa as preocupações antigas E segue em frente limpa Corpo de Jesus Cristo, amém sangue de Jesus, sangue da nova aliança, nada em nosso favor, da perdão de pecados. Música